Boa tarde aos amigos do, do canal, o Maurício Mococo. Hoje estamos fazendo um vídeo aqui de uma máquina, uma Mística 70, 75. Nós estamos começando a prainar aqui um terreno aqui. e Vamos fazer um serviço aqui a terra pra nós de um terreninho, que vamos construir uma casa. É uma casa que vai ser vendida pra caixa. Então estamos começando a trabalhar com ela aqui. nosso operador, que é nosso amigo Célio. Então é ele que está operando a máquina Eu Vou filmar mais perto dela Vamos aqui para ficar melhor Porque senão vai ficar muito longe é maquininha velha mas é boa a máquina já tem uns 40 anos e trabalha até hoje e é bem conservada ela trabalha no assim depósito então é, de vez em quando ela para de carregar caminhão lá e vem fazer um serviço para nós então é uma máquina hoje que tem um custo barato A manutenção barata e compensa o operador é nosso amigo Célio, ele que opera a máquina então, veja bem o cara, o cara tem muita manha sabe trabalhar não força a máquina trabalha certinho com ela então, nós vamos fazer um vidinho aí está cortando a beirada aqui agora, então, agora ela desce aqui e joga aqui para a vamos tá filmando aqui, nós vamos mostrando aqui para os amigos, aí o pessoal do canal aí Dá um ok aí, faz nos comentários aí da maquininha. Hoje nós já vamos postar. Hoje já no YouTube. Já Tentar fazer um vídeo legal aqui porque se eu filmar aqui acompanhando ela. Então o operador tem que ser bom, o operador se não for bom, ele força muito a máquina e acaba estragando a máquina. É uma máquina que ela tem o corte mil. essa não é 28, ela é 24. Mas é uma excelente máquina, não, quase não dá problema. Então é sabendo tá operar com ela, trabalha muito o ramo com ela hoje para quem tem serviço aí de depósito tem é um serviço leve, arrumar estrada arrumar uns um açudinhos hoje é a melhor máquina que tem então... vamos ver se vai faz um vidinho aqui porque acho que não vai dar um vídeo muito curto Vai dar um vídeo aí para estudar mais ou menos aí uns minutos. Então vamos mudar o ângulo agora também, porque se nós não mudar o ângulo aqui, ela vai ficar tudo numa lateral. Então vamos vou ver se eu mudo aqui o ângulo agora dela. A bichinha é potente, hein? Não tem pra ninguém com ela não. Vai arrasando mesmo e tem fogo amigos aí do canal aí que gostou muito do vídeo que foi feito da última vez com eu a máquina Vamos fazendo mais um vídeo aí para eles verem aí como é que a pichinha opera Então o pessoal aí que quer comprar uma maquininha econômica Essa é a maquininha As maquininhas velhas hoje é uma máquina até barata Tá girando em torno de 50, 60 mil, 60 e poucos mil Então é... compensa comprar uma delas ainda. aqueles elefórios aqui nós tem nós temos duas máquinas dela e as que operam aqui são elas agora vamos ver se eu chego mais perto aqui o tem força mesmo o tatuzinho aqui é bem carçado o nosso amigo Sérgio aqui tem muita prática ele sabe trabalhar com máquina mesmo não tem, não tem pra ninguém não o rapaz é fera o importante é não forçar a máquina porque se forçar a máquina e arrebenta com ela, arrebenta com o torque dela então você tem que saber como você vai trabalhar com ela você faz bastante serviço sem forçar ela então, se acabou se não souber Ele vai forçar a máquina e vai acabar arrebentando com ela então é tem que saber operar mesmo ela se não souber operar não tem jeito chequeira vai madrã é, a bichinha vai só embocando no chão, ó conversa não, a velhinha trabalha, hein? a velhinha não tem, não tem preguiça não. Olha, olha o motorzinho Mercedes, já como é que o motorzinho Mercedes rasga. Okay? em o barulho do motor Mercedes. Comprei, hein, José da Arbão também. A boca da bichinha aí, ó. Como é que vai arrasar aí, arrasando, nós vamos encerrar esse vídeo pra que os amigos não esquecer de dar o like aí no canal se inscrever no canal que logo agora nessa semana vão ter vários vídeos bons nós vamos ter um outro vídeo essa semana aí que é um vídeo de vector e varionico vai ter um vídeo muito legal para o pessoal aprender uma coisa aí então é o pessoal que se inscreva no canal dá seu like encerrando aqui e pedir os amigos para se inscrever escrever não esquecer do like o like é importante então acha que a gente merece aí já dá o bate o dedão no like aí já no começo do vídeo aí já para que possa o canal crescer então é é muito importante isso tá? Eu vou fazer um vídeo sobre outras máquinas que tem também aí, que também nós vamos fazer uma, um serviço. Então é, vai sair um vídeo legal demais. E também nós vamos fazer um vídeo de garimpo também agora no fim dessa semana. E meus amigos, uma boa tarde. Uma boa... Ó, segue errado Eee,